Acabar a Smoke, BRNZA. É levado, Coldzera, muito liso. Cai o, Coldzera, o Turtle o o JKS. Cai também o Boltalha. Só o Exit. Não consegue a kill. Agora tem HE, não tem HE. Opa! Que isso, existe Meu amigo 1 x 3 vezes olha a cara do pouco Olha a cara do Apoco! Ele falou, cara, eu não vou nem falar com você. Meu amigo, que beleza, hein? Que beleza,